Muito bom dia, povo de luta reunidos na Praça da Sé nesse momento. Aqui estão aqueles e aquelas que não se renderam para a conciliação de classes. Porque aqui ao lado, daqui a pouco, vai ter o ato das outras centrais sindicais que além de contar com a presença do presidente Lula, vai ter também outros convidados assim como foi convidado também o representante do bolsonarismo no estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é inimigo da classe trabalhadora e que é inimigo do povo paulistano. 1 de maio é uma data histórica de luta da classe trabalhadora internacional. 1 de maio não é dia de festa, até porque no nosso país a classe trabalhadora brasileira nada tem a comemorar. O que a gente viu nos últimos anos foram vários ataques, como principalmente a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a lei da terceirização que foram aprovadas, que retiram direitos históricos dos trabalhadores do nosso país. A gente viu no momento anterior que todas as centrais colocavam como bandeira a revogação das reformas. Agora que o Lula é governo, não se vê falar mais disso, Se vê falar de melhorar Se vê falar minimamente de migalhas Os que estão aqui presentes nesse ato Exigem a revogação total De todas as reformas neoliberais Que retiraram o direitos dos trabalhadores Foi muito importante Ter derrotado o Bolsonaro Esse governo de ultradireita Que teve uma política genocida que levou a classe trabalhadora no cenário da pandemia para a morte. Agora, no atual governo, que está junto com Geraldo Alckmin, que é inimigo dos trabalhadores, aqui estão a companheirada do Vale do Paraíba, do movimento popular, que sabe muito bem o que foi Geraldo Alckmin que fez a desocupação do Pinheirinho. Governo Lula, que anuncia R$ 18 reais de aumento no salário mínimo. Isso é uma vergonha. 18 conto é muito pouco. O Lula, que fez o anúncio também da nova tabela do imposto de renda. O que é que nós achamos? Tem que taxar as grandes fortunas do nosso país, porque o número de bilionários só aumenta enquanto a gente vê do outro lado da pirâmide uma boa parcela do povo pobre e dos trabalhadores que cada vez mais ficam precarizados. Aqui nesse ato, pulsa a luta contra as reformas que retiraram o direito dos trabalhadores. Aqui nesse ato, pulsa a luta dos estudantes e dos professores pela revogação do novo ensino médio. Aqui nesse ato, pulsa a luta dos trabalhadores da Vibrais que estão numa luta heroica há mais de um ano na defesa dos empregos, dos direitos e exigindo do Lula a sua estatização que vai resolver o problema da nossa classe não é aliança com a burguesia, não é um governo de unidade nacional com banqueiro, com representante dos patrões. O que vai resolver o nosso problema é uma grande aliança operária, popular e estudantil. Viva o primeiro de maio, viva a luta da classe trabalhadora!